Bom dia, centelha divina! Que felicidade ter você aqui no canal Ascensão com leveza e Alegria. Eu sou a Márcia Uni. Hoje é o nosso último dia do ciclo de 21 dias de meditações, conectando com o Mestre Sananda. Hoje faremos uma viagem especial. Vamos visitar a Terra de Quinta Dimensão. Perceba Mestre Sananda com seu olhar amoroso à sua frente. Te convidando para entrar em seu veículo de luz cristalina, numa estrela de seis pontas. Intencione entrar neste veículo. E num piscar de olhos, você está na nova terra. Neste local, a natureza é exuberante. Existe abundância de alimentos para todos. Todos têm a moradia que desejam. Só se trabalha por amor e de forma cooperativa. Todos os seres são amorosos, vivem em harmonia e felicidade. Inclusive todos os animais. Todos se comunicam telepaticamente. Tudo é muito, muito belo. Em breve estaremos vivendo nesta realidade, nesta dimensão, onde o amor incondicional impera. Para cessar e viver na nova terra, basta você se trabalhar para vibrar e emanar amor incondicional, compaixão e respeito por tudo e todos que são os requisitos básicos para fazer a ascensão para a quinta dimensão. Continue se conectando ao seu eu superior. Fique atento às suas intuições e trabalhe cada sentimento e emoção, se transformando em pura luz para se auto-iluminar. Você tem o amor, o poder e a sabedoria divina dentro de si. Ative a sua chamatrina. Reconheça-se como um ser divino, uma centelha divina. Você é Deus em ação. E diga sempre, eu sou uma centelha divina que vibra a luz. Eu sou o amor, a paz, a felicidade e a prosperidade plena. Namastê.